Tá porque eu não nasci aqui, né? é o teu nome completo? Maria Marques Souza. Você é casada? Há 35 anos. Com o Mic? Com o Pescado. Como é que você atura o Mick? <risos> Ai, só <sou> Deus. <risos> Quantos filhos, é... Maria? Uma só. O meu nome? Milene. Ela faz o quê? Faz direito. Advogada? E você? Eu? Estou aqui trabalhando, pescando, mergulhando. Teu marido? Pescador. Família toda de pescadores o Nick? Todo a... mundo família de pescador. E a tua família? A minha família já era mais da, da roça, né? Mais de trabalhar na, na roça. E eles trabalhavam na roça aonde? Eles trabalhavam na roça, lá no Ceará. No Ceará. E vieram pra cá quando? Eu vim pra cá, eu tinha 14 anos quando eu vim pra cá, pra Abuso. Aí conheci Mickey, e começamos a namorar, e casamos. E hoje em dia estamos 35 anos juntos. E por que que teus pais vieram em Ceará pra Abuso? Porque lá era difícil né, aí meu, minha irmã veio pra cá, meus irmãos e eu também, aí veio todo mundo, veio a família toda pra cá, para Búzio. Ah, Na verdade aqui é em Búzio eu tenho uma irmã, o, o resto da minha família mora no Rio, e algumas pessoas da minha família ainda voltaram pro Ceará, voltou dois irmãos agora para viver lá com meu pai, porque meu pai não se adaptou muito o Rio, Então lá. Por que, que eles escolheram Búzios com tantas cidades por aí no país? Cearense gosta de ir para São Paulo, né? É... Ah, porque Búzios é um lugar assim maravilhoso, acolhedor, as pessoas são muito queridas, entendeu? E aqui eu arranjei a pessoa que, que é o amor da minha vida, né? Tive uma família aqui, que é Mickey e Milene. E o resto da família também, né? Que é a mãe dele, que é o... O avô, o avô, o pai dele que é pescador, o avô quebra é pescador, o bisavô dele que era é pescador. Então aqui é um lugar abençoado de Deus, né? É o lugar da pescaria, é o lugar do... muito bom esse lugar aqui. Você conhece essa senhora aqui? Olha, olha! É olha. É? <risos> Raul é um barato, olha Raul! Olha aí, Mico, perguntando se que eu! <risos> Nós somos da terra, né? Dona Clébia. Ó, é. oh, Dona Clébia, olha, Raul um Raul, você anda hein? em toda, hein? Hein? Você anda em toda, hein? Por que não? Claro. Eu não sou poste. É verdade, é verdade. Eu sou da terra. Eu sei. Graças a Deus. E, e aí, o que é essa Dona Clébia? Minha é um exemplo de vida, né? <risos> minha carreira. Tá aí, ó. Né? Os netos dela estudam com minha filha, é. estudaram todos. A neta agora tá aí se formando em veterinária, né? Sua é. então, filha tá fazendo o quê? Direito. Ai, que beleza, a, é. filha, a, a filha A única filha. E agora nem eu falei. usa agora criou visão, né? É. Todo mundo tem que estudar. Antigamente a gente só fazia a quarta série, naquela época, né? É. Por quê? É, porque não tinha... trabalhava assim na roça, trabalhava pegando peixe, vendendo peixe, né? A gente vivia disso. Nossos pais iam para longe pescar e nós dependia da, da pesca e dependia da roça, né? Que era a mandioca para fazer a farinha, a banana, a empim. Eu vendi muita cana no campo de bola, muita cocada que minha mãe fazia no campo de bola. Era a vida que nós tínhamos, né? Ele quer fazer um documentário sobre Búzios. É amor. Né? Oh. Beijo, oh, dona tchau, Clara. Tchau, meu amor. Mas é verdade. Maria, me diga uma coisa. Você veio de sertão de Cearense. Como é que foi o encontro com o mar? Ah, Maria. Quando eu olhei o mar pela primeira vez, eu chorei muito, fiquei muito emocionada. Botei meu pé aqui a primeira vez na praia de Xerebá e falei, aqui vai ser meu lugar que eu vou viver, vou ter minha família e vou morar aqui para sempre. E tô aqui, entendeu? Não voltei mais pro Ceará mesmo, não. Fui lá, passei uma, duas vezes e desse lugar aqui eu não saio não. Só para passear e voltar pro, pro nosso cantinho, que é Jeribá. Você é feliz aqui? Eu sou muito feliz aqui, muito feliz mesmo. Aqui é um paraíso que Deus me mandou eu vir para cá, entendeu? E ficar aqui. Você pesca, faz mergulho submarino, pega Ovo, polvo, mexilhão. mexilhão, peixe, tudo. O que, que, que você faz com os peixes que você pega? Eu faço para comer eu, o, o povo. eu faço arroz com o polvo também, que é uma delícia, entendeu? Faço ele no azeite, no, com, com alho, é uma delícia, e aí por diante. Quero experimentar uma vez. Vou fazer, e vou convidar você e sua esposa para vir Obrigada. Ah, com Maria. O mic pesca também, mas ele pesca já num esquema mais profissional, né? É, que é a rede, né? Isso. Ele pesca na linha, que ele pesca a enxova, pesca o badejo, pesca a garopa e joga a rede também que vem a enxova, vem a pescadinha, vem o um olho de cão, vem vários outros tipos de peixe, entendeu? E ele comerci... é uma pesca diferente. E ele comercializa onde? Ele vende na praia, geralmente ele vende na praia Alguns ele tira para vender no quiosque dele Que é um peixe fresco, né? A enxova principalmente, ele tira o filé da pescadinha Ele tira também para vender aqui no quiosque Feito a iscazinha de peixe que fala E a refeição, entendeu? E o que, que vocês têm agora? O quiosque e a pesca? E a pesca O que rende mais? O que rende mais... A pesca já rendeu muito mais. Eu agradeço muito a Deus por ter dado esse mar maravilhoso que a pesca. Ainda tem aí os peixes, tem, tem, o, tem a época do peixe dá mais um pouco do que, vamos dizer, tem a época dele, né? Tem a época que dá, tem a época que não dá. E o quiosque também, o quiosque geralmente é mais no verão, no inverno já é mais já dá uma caída do movimento e todo mundo começa a estudar, começar a trabalhar, já se prepara, preparando para o próximo verão que vem, né e para as férias também. E falar em estudar, como é que você vê a sua filha se, formando, se transformando em uma doutora em advocacia? Ah, é um, um orgulho muito grande, Raul, porque eu não tive a oportunidade de estudar, entendeu? Por o, mesmo a situação da dona Klebe falando aí, que eu trabalhei muito, enxada para ajudar a sustentar minha família e eu não tive um estudo, um estudo, um estudo um, nem a, eu fiz até a, a quinta série. Não estudei o suficiente para ter uma faculdade, para ter uma, entendeu? E minha filha não, minha filha está estudando, está fazendo, agora ela vai se formar agora, se Deus quiser. Isso pra mim é um orgulho muito grande para mim e pro pai dela, porque a gente batalhou muito para que ela chegasse lá, entendeu? Filha de um pescador que luta ali, acorda cinco horas da manhã, vai lá tirar o peixe da rede pra vender, para poder ganhar o sustento, para poder pagar uma faculdade, entendeu? E eu também trabalhei muito também, é, arrumando casa, fazendo faxina, trabalhando para ganhar um dinheirinho também para ajudar a pagar. E hoje em dia onde a gente está hoje. É é, é... é um orgulho muito grande. Entendeu? Você, você chega a ficar emocionada. É, fica emocionada mesmo. Porque é uma, um... Assim, um Vai presente mim. de Deus. <risos> é um presente de Deus, né? Que, é, que Deus deu pra gente. Entendeu? E é difícil hoje em dia. É muito difícil. Entendeu? E ver hoje a filha se formar é uma benção de Deus. Ótimo. <risos> Obrigado, Maria. Nada. Maria, eu posso usar a tua entrevista, a pode. imagem na internet? Pode sim. Publicar... Pode sim, Depois eu quero aquela.